Uhum. RP, trep, trep. Tamo junto. 20ml no som. Rap do Ridão. Isso aí. Bora lá. Não tem como me matar, o ritual vai começar, então comece a rezar. Sai daqui que ninguém vai te ajudar. de Shamaro, você vai começar a chorar. Na morte de CCI você vai começar a fumar. Mas antes, Kakuzu, me ajuda a entregar meu corpo. Ah, obrigado. Agora vamos, começar de novo. de Camaro, é show, Que me matou, enterrado lá nas pedras. Só que não se esqueça que me encarno e te mata entra é. A minha força vai te cortar. E para tentar me matar. Sabe que andar. Que é caixa pra então entro a boca e começa a me escutar. Eu sou em Minha imortalidade me consome. O nome é Ridan, imortal, vou ficar todo o seu sangue. Como o meu Deus não há quem possa contra mim. Se você quiser tentar, só não, só não reclamar quando decidir contra atacar. Em uma verdade que dá de pulo, minha batalha sabe quem não vai sobrar nenhum. Você é só mais um. Ganhei da Katz, que meu parceiro é Capuzo. Então Capuzo não mate nenhum. Eles são todos oferendas. É que nesse eu acabo com seu o Não existe plano. Você está brincando? Eu sou imortal e sua vida estou tirando. A besta eu vou pegar. Duas caldas já foi. Agora eu vou te caçar sangue assim vai brilhar, mano, pode falar, só pra escutar, blá blá blá Eu sou ignorante e apenas vou te cortar, eu pensei não vai funcionar Então como eu avisei, pitou, vai começar, vou ficar preto e branco Então não me confunda com os outros, pois se você brincar, eu vou te matar Saiba que minha mão, você vai sofrer Eu como eu corro, mas quem sofre dor é você Então chore, então luta, então tenta me enfrentar, mas na batalha, quem irá ganhar sou eu É Isso aí, tamo junto Falou